E aí rapaziada, depois de um tempinho aí parado, voltamos com mais um gameplay Dessa vez o um novo jogo da Blizzard, do Hearthstone é, O jogo tá em beta e eu recebi o convite pra testar o jogo Aqui no início a gente já começa assim, que, que loga, a gente já recebe cinco combates já, já aparece aqui ó, cards gratuitos, não tem muita novela não Você já recebe o seu primeiro herói, que é a Jaina e já começa aqui com o seu primeiro desafiante, não tem muito muita conversa aqui no beta pelo menos não o desafiante é o Roger E é isso aqui, pelo que eu estou vendo, é tipo um tutorial, ele já começa é, para lhe mostrar as noções do jogo Vamos ver aqui o que, como é que funciona o esquema, né? É um jogo de cartas, mas a gente tem aí similar o Heredan, tem o ordens Duel, de Duelos, né? Vamos ver como é que funciona esse da Blizzard aqui. O jogo funciona em turnos, com o mesmo esquema de manas, como você está vendo aqui embaixo. É 1 barra 1, é o número de mana. Você tem as criaturas e provavelmente vão ter cartas de, de ataque direto, cartas de defesa, cartas de summon. Vamos aqui para frente. É, o Murloc tem dois de ataque e de defesa, assim como o adversário. Então... Pontos de vida tem 25, o Roger tem 10 desvantagem pro rapaz. A cada round, ó, como vocês viram aqui agora eu já tô com 2 um, barra 2, então a cada round eu vou ganhando 1 um de mana para poder baixar as cartas. Ele está explicando aqui o ataque o a defesa aqui ó. É... Em cada turno eu posso escolher se eu ataco a criatura ou o herói diretamente. É, como ele mandou atacar a criatura né então vamos vai dar estratégia de cada um cara agora vem com dois mas os dois estão dormindo a decisão de um round para poder ficar ativos a não ser que tenha investido é, mas eu vou entrar com um ó eu estou com 3 barra de mana minha vida é 25 e eu vou colocar duas criaturas também pronto, ó, o roger tinha 10 pontos, só bati com 3 de ataque do meu dinossauro aqui e já caiu para 7 ele atacou com as duas criaturas, matou as duas para matar um meu só que agora o cabra entrou aí com 5 de ataque e 2 de vida é, eu vou tirar 2 de vida e vou suicidar aqui meu meu mob mais uma vez a comparação aqui, ó, eu tenho 2 de ataque e... Vamos encerrar isso aqui. É, ele vai me atacar. Causa 4 de dano. Ó. Dano direto, uma carta diferente aí já. E como vocês perceberam é o seguinte, as, as duas criaturas recebem dano. É, quando você ataca, os pontos de ataque da criatura que você está atacando também de, é, decrescem da sua vida. Carta de dano e encerramos o combate. Vitória, vamos ver se aparece mais alguma alguma opção de jogo aqui ou se vai ser só esses duelos mesmo é, vitória sobre o Rogue, recompensa, compre dois cards, é, carta de, de pulmon e é isso aqui que eu falei com vocês, ó. são três, seis duelos, vamos fazer aqui mais esse mais o terceiro, vou fazer até o terceiro nesse, nesse vídeo a jornada começa. É, Milhouse, esse carinha aparece no Cataclisma, Eu acredito que em Geodomo Tem uma masmorra também que ele aparece, é engraçadinho E um detalhe aí pessoal, o jogo é dublado em português, então os personagens ficam fazendo comentários, Eu esqueci de falar isso Todo o texto como vocês estão vendo em português, então a Blizzard realmente investindo na localização aqui do Brasil e vamos lá, é, eu comecei com duas cartas, mas saco uma, porque é o meu turno, comecei primeiro. Uma mana, como falei, a gente vai ganhar uma mana por turno. Eu tentei jogar uma carta com duas manas aqui, eu não me toquei, então preciso jogar com uma e aguardar o próximo round para ter duas manas. A carta não tem investida, entra então em, em modo do soneca ali, né. Vamos ver o estilo de jogo do New House. esse Essa caixinha com três pontinhos que vocês estão vendo aí são falas. Eles estão falando aí, discutindo, se ameaçando, fazendo graça. É um passatempo legal o jogo. Não é para ser o cargo-chefe. Mas como passatempo, tá divertido. Eu só achei um pouco limitado essa questão de você começar com duas cartas, né? acostumado com, com outros jogos. Mas eu acredito que seja questão de costume. É, existe já o sonho aí, né? de ver o, esse game disponível para iPhone e Android. E aí com certeza vai aumentar bastante o público dele. Resta saber se a internet no Brasil vai suportar, né? Calma um dano a todos os vacas. É um ladrão. Quatro de mana, vamos ver se a gente faz um estrago aqui agora. Sempre finaliza, tem um botãozinho ali ao fim do turno, para virar. Compre um dois carros. 5 de mana agora Ó, já vamos fazer um dano direto e lá vai, ele só tem 4 pontos de vida, eu estou com 27 ainda a princípio não estou encontrando dificuldade vamos ver, vou fazer mais uma batalha para ver se as coisas apertam um pouquinho mais e se a galera gostar, eu continuo aí, eu faço as outras três lutas, né? Vamos ver a aceitação do vídeo aí. Quem puder dar um like aí, favoritar o canal da gente, agradece, ajuda bastante. Pra que a gente possa estar postando mais vídeos. E vamos lá. Eu vou fazer mais uma luta. Essa aqui praticamente encerrou já. Quatro mobs contra nenhum. O foi o meu house. Vitória, vai ter a recompensa, grito de guerra, compre um carro Eu avancei, mas a carta diminuiu. Jogar contra o andarilho das lendas, show, um personagem de Pandaria. Está sempre acompanhando a gente nas raids e apertamos os botões errados também. Vamos ver que as coisas dificultam um pouquinho aqui. Como falei, estão conversando aí, falando alguma coisa, eu vou tentar aprimorar aqui meu meu estilo de gravação. Eu estou meio que improvisado aqui para ver se eu consigo trazer o áudio no, nos, próximos jogos, nos próximos gameplays aí. É, esses dias eu sofri algumas mudanças, mas já estou ajeitando aqui para voltar a gravar com mais frequência. É, agora apertou. A vida, como vocês estão vendo ali, o andarilho tem 25 de vida, eu tenho 27. E agora pau a pau Haja murloc com um de mana Também um de defesa que tem até uma folha mata Acredito que depois você tem a opção de você montar o seu deck também, escolher o seu herói é, a agenda aqui já veio automático, a gente está começando, é, depois desses seis combates iniciais aí. A gente deve ter mais opções do jogo, não é possível que fique desse jeito. Eu já vi algumas pessoas estão jogando, falando de outras classes, outros heróis, então provavelmente vai ser depois desses seis combates. Se o pessoal tiver uma citação boa aí no vídeo, a gente vai avançando e, e comentando junto com vocês. Não sou o fera dos jogo de carta, mas dá para me virar aqui. Agora também tomei um aperto aqui ó, ele tá com um herói lá Vou ter que colocar um aqui, queimar um Porque o bicho pegou Aí ele vem com o panda dele ali de um de mana também, mas opa Dois e dois Ó, carta de atributo também, eu não tinha visto nenhuma dessa mas vamos jogar Morlock pra ele aí mesmo Pronto, uma cartinha aqui que me dá um, um aumento no ataque do Morlock, mas provavelmente o Morlock vai morrer agora. Não, eu prefiro me bater. Três contra um, o negócio apertou. E olha a roubalheira, não posso atacar ele até matar as três cartas. 4 cartas, 4 heróis contra um Morlock, povo coitado. Compre dois carros. Vamos ver se vem duas criaturas. Ó, um batendo cinco, mas morre na mesma hora. Ele tem 7 defesa, salvação, mas não tem mana para lançar, vamos aumentar aqui, o Morlock vai matar alguém, não posso bater, manda ataque direto, temos que matar as criaturas, não tem jeito, próximo turno, bateu direto, bateu direto, tá fazendo a festa, né? macumbeiro, mais dois de que dois de vida, putz se matou ali meu turno, Compre um card vai ser a salvação, nosso é primeiro esse set de defesa aqui vai salvar a gente comprar colocar o Pior que esse um de defesa aqui vai ser meio suicida, mas vamos lá, se ele vai assilar, a gente mata alguém. Matar o um macumbeiro. Tenho que baixar ele ali, se eu não baixar ele, eu não vou ter condição de ganhar esse jogo. Já estou perdendo aqui na vida. Eu não posso causar dano a ele, porque ele está suspenso. Eu vou economizar essa carta aqui. Aí, mais 6 de dano, não posso usar. Opa, vamos ver aqui o que é que dá. E rapazinho aqui vai embora. Tô quase. Já tenho 9 pontos. Assim que ele baixar ali, eu já tenho 9 pontos de dano para fazer Mandou o macumbeiro, mais dois de vida para o outro. Vamos ao trabalho. Compre dois caras, a salvação. Opa! Muito bom. Esse ogro aqui agora, provavelmente, me salvou. Matar o macumbeiro. Ele vai ter que me bater agora no ogro ou bater direto em mim. preferi bater no Ogro, se matou. E agora, meu amigo, vamos brincar. Desça, e agora você vai tomar uma bombardeada. Agora. 6 de dano. 6 de dano. E vamos finalizar Já estamos agora em vantagem de vida, 13 a 10. Mojishadopan 2 barra 2 Vamos fazer uma festinha aqui agora Causa 3 de, de dano ao entrar em campo ó. Vamos botar um herói forte E já vai entrar fazendo estraga 6 de dano só de entrar em campo E agora a gente bate direto e acaba assim Combate Mais um ogro pra ficar bonito mais uma cartinha e agora tchau. Adeus da lendas. Pessoal, é isso aí. O jogo é bem simples, nada de dificuldade. Por enquanto só a gente só tem esses combates. Dependendo da situação a gente continua ou não esses vídeos. Esse foi só uma noção básica mesmo do game. E é isso aí. Até a próxima. Falou Folçanerdos.